Eu sou a Tata e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Love Drama. Então tá, então eu vou chamar a nossa love dama desse episódio. É, meu nome é Laura, eu tenho 25 anos, eu sou solteira há dois anos. Eu já usei o Tinder muitas vezes assim, então tipo, a minha amiga me considera a rainha do Tinder. Eu acho que a vida me preparou pra esse momento, sabe? Tá preparada então? Pode vir, Laura. Oi. Oi. Tudo bom? Tudo bom. Tá preparada? Acho que sim. Laura, eu vou te explicar a dinâmica, vai tá. ser bem simples, bem fácil. Tá vendo esse cenáriozinho aqui? Tá vendo, gente? A Laura vai ficar deste lado sentada num banquinho. Os meninos deste logo, como esse programa não é feito só de love, é feito de drama também, o drama é o seguinte, eles não vão ver a Laura, a Laura não vai ver eles, mas aí vocês vão conversar. Laura, dos cinco, tu vai eliminar dois, então vou ficar três a próxima etapa, para rolar um uma etapa mais, mais calenta, uma coisa assim mais, mais apimentada, que é o seguinte: a Laura vai apalpar os meninos, é isso mesmo. E aí, tendo uma média do combo ali, conversa boa e uma palpada boa, tu vai escolher o vencedor e daí a gente vem aqui ver se rola beijo ou não. Tá pronta, Laura? Acho que sim. Acho que sim, ó. Essa mulher nasceu pronta, né, gente? Olha isso. Então, fechou, então vamos lá. Olá. Tudo bom? <risos> Tudo? Meu nome é Jean, como é que é o teu nome? Meu nome é Laura. Laura? Isso. Faz o que da vida? Eu sou publicitária, trabalho publicitária. com marketing digital. Marketing digital, faz. Isso. Que é da hora. Eu sou música, eu canto rap. Tenho alguns trabalhos já lançados também. Hum. É, além de publicitária, o que, que tu faz da vida assim, de hobby, de que tu gosta de fazer? Então, eu.. Eu gosto bastante de rap, viu? Hum, legal. <risos> é, Vou apresentar minhas músicas depois? Assim. Então, tá. A dinâmica deixa todo mundo na, tipo, na mesma, no mesmo nível, assim, né? Tipo, assim, se alguma pessoa não é muito é, boa não, de resenha, é. ela tem a mesma chance, assim, né? Tipo, bem bom. Eu gosto muito de moda. Uhum. Eu gosto. de muitas coisas. <risos> da hora, da hora. Moda é legal também. já pensei da estudar moda numa época, hum. mas não é muito minha vibe. <risos> <risos> tchau. Tchau, tchau. Obrigado. É um prazer. Opa. Boa Oi, tarde. boa tarde. Como é que é teu nome? Laura. Prazer, meu nome é Vitor. Oi, Vitor, tudo bom? Tudo certo? Tudo, tudo certo. Eu tenho 25 anos. 25? E a tua idade? Poxa, eu tenho 19. Eita! Não. <risos> o que é que tu faz da vida? Eu sou publicitária. E trabalho com marketing digital. Cara, eu faço legenda pro Netflix, não sei se tu acredita <risos> Acredito pra qual língua? Ah, pra inglês e, e transcrição pra português também. Entendi. Pronto. Porra, é muito bom, na real, trabalhar em casa, deitadinho no sofá. É um sonho de consumo. Verdade. Eu curti bem mais essa dinâmica, assim, tu não tem aquela, aquele lance de primeira impressão, assim. Tu nota nas coisas que normalmente tu não notaria se tu conversasse com alguém assim a primeira vez, tá ligado? Tipo, pô, tu não percebe, tu foca mais na voz dela, no que ela tá falando. É. Deixa eu te perguntar uma coisa: qual a tua altura? Minha altura, cara? Só que eu não me mexo faz muito tempo, pra falar bem a verdade. Hum. Mas. A última vez? Nada, ah, eu tenho sido uns uns 1,80 18, 1,75. Ah, tá bom. Deixa eu essa média aí. Por que tu prefere gente baixinha? Não, não, é que no caso eu tenho 1,70, né? Então, <risos> tem que ser alguém alto. <risos> bom, eu vou indo, foi um prazer. Beleza, prazer. Oi, Laura, boa tarde, tudo bom? Oi, tudo? Meu nome é Alexandre, tenho 35 anos e tenho 1,70m. Hum. Coincidência, né? Aham. Uh -huh. Então, sou mineiro, moro aqui em Florianópolis já faz 16 anos. Uhum. -huh. E já sei algumas coisas já sobre você. Você é loira, ruiva, morena? Eu sou loira. Loira? Interessante, hein? Uh... O legal do jogo é isso. É você conhecer a pessoa pelas ideias dela, pelo que ela pensa, uh, o tipo de... pela personalidade da pessoa, né? Vamos dizer assim. Você... O que, é que você gosta de fazer assim, finais de semana, assim, na... nas vagas? É, eu gosto de ir praia, eu gosto de... Você de fazer trilha? Uhum. Acampamento? Uhum. Interessante! A gente vai se dar super bem então, tá? Uhum. Então tá, prazer Alexandre! Prazer! Às vezes a pessoa é, é bonita e tu vai conversar e a ideia não bate, a personalidade é diferente e tal. Então, mas essa dinâmica foi bem bacana. Essa. Oi. Oi, tudo bom? Prazer, Igor. Oi, Igor. Tudo certo? Tudo. Tenho 19 anos. <risos> tudo bom. <risos> então, eu tenho 25, no caso, Não, né? Mas, é 19 vezes com cara de 39, eu acho. Ah, <risos> um pouco acabadinho. Putz. <risos> eu achei ela meio tímida pela, pela situação que ela tava, YouTube e essas coisas. Ainda achei ela meio retraída. Verdade. É tipo de música que tu gosta? Eu gosto bastante de rap, pop rock também. Na verdade eu sou bastante eclética, eu gosto de todos os Olha tipos só. de música. Olha só, um, um, show, um show marcante. Um show marcante? Eu fui no show do Jonga no mês passado e é. foi muito incrível. Não, não é um cara? Do Jonga? cara? foi o muito próprio. maravilhoso. O próprio, é, time? Putz, então, eu até curto, mas não é daqui. É... Eu curto o internacional. Aspati? <risos> Nasceu aqui em Santa Catarina? Sim, nasci aqui, mas é que eu morei muito tempo em Porto Alegre, então por isso que esse é o meu time. Ah, as Valeu. Tchau, até mais. Tchau. E aí, Laura, suave? Tudo certo. É tá? Cara, tua risada é muito espontânea, sabia? Ai, todo mundo fala muito, muito bem da minha risada. Sim, cara, é uma espontânea real. Pô, oh, deixa eu perguntar, você já frequentou alguma batalha de rap? Meu? Eu já fui nas batalhas que aconteciam no Centro. Pô, você, é na, você vai na alfândega, cara? Já tá fui, vendo? já fui. Não frequento mais, Vamos lá, a gente tá federando legal isso aí. <risos> então, eu sou o Bruno Prazer, né? Prazer. Pois <risos> é, Bruno, não sabia teu nome. E aí, tranquilo. Qual a tua idade? Então, eu tenho 25 também. Tá. E eu também sou músico, eu perguntei porque a gente andou abrindo o show do Jonga também no Celebrate. Um, tipo, legal. Muito um top, deu mais de mil pessoas. Eu pra tu quando é que faz aniversário. Em março, em no março? final. final de março? Quanto uhum. dia, Aham. Uhum. Cara, eu só tô para te complementar, sabia? Qual? Libra. Mentira, é leão. Não. Não é leão. Não, o leão é teu paraíso astral, gato Ok, posto, tá certo. cumprimentar é Libra. Tá ah, bom, tá? desculpa. Não, que é isso, a gente tá aqui aprendendo, debatendo sobre signo né? Que é uma das primeiras coisas que a gente pensa, assim, ó. Vai trocar uma ideia, mas, ah, mano, da hora. Mano. É isso. Cara, você curte que porque, não sei, ouvindo a tua voz parece que eu te conheço de algum lugar, mano. Você já esteve em batalha, quem já quem, em show. Quem Provavelmente sabe? Provavelmente um a gente já se viu. A percepção mais forte que eu senti mesmo foi que eu já conheci ela de algum lugar e a gente tinha visto ela antes e a gente já tinha trocado outras ideias. Valeu, obrigadão. É Tchau. E aí, Laura? Foi bom o papo? Foi, foi interessante. De alguns, mais ou menos? É. De é. outros, melhor? É. É. Então eu vou pedir pra Laura agora eliminar dois. Tu lembra da ordem mais ou menos? Hum, mais ou menos. Tem que tirar dois? Tira dois. Tá. Eu vou tirar o terceiro. O terceiro? Seu. Tá eliminado <risos> quem é o terceiro. Ah! É. Tá. Tá. E mais um, Laura? Mais um. É, mais um. Ai... Difícil, né? Aí ah, eu vou tirar do time, porque ficou me zoando. O time! <risos> <risos> <risos> ah, só tô o <risos> Ela parece uma menina bem legal e sim, é meu, meu tipo de menina. Que pena, que nada é certo. Então tá gente, então vamos para a próxima etapa aqui. Cada menino vai escolher uma cartinha, que eu vou mostrar pra eles. E a cartinha diz qual parte do corpo deles que a Laura vai apalpar. <risos> e no final das contas ela vai escolher e com uma é de prática vai conversar com o menino. A gente vai ver se rola o beijo, se não rola aquela coisa, né? Que, que coisinha. Role. Lembrando que se rolar beijo, ganha prêmio. Tá sabendo, Laura? Sim, sim. Rolar beijo, ganha prêmio. Já Os me meninos contaram. se rolar beijo ganham um prêmio da Barbearia VIP da SC401, um prêmio muito massa. As meninas ganham... Prêmio da Clínica Essência e os dois vão ganhar um super prêmio do Cine System pra poder ir no cinema, curtir juntinhos, chuchu, chuchu, então tá, né? Lembrando que se você quiser participar também, eu vou deixar o link aqui na descrição com o formulário para participar do próximo episódio, não esquece de deixar aquele like se você gostou do programa, tá bom? Gente, agora é o seguinte, eu vou vendar a Laura e vou entregar as cartinhas os meninos. Cada cartinha referente a uma parte do corpo que a Laura vai apalpar. Tá pronta, Laura? Sim! E nos prontos? Então, vamos lá! Boa sorte! Não. Então fechou! Cuidado que não quero estragar <risos> a maquiagem. Olha essa maquiagem, imagina se eu estrago. Ai que linda, olha! Laura, eles vão pegar na tua mãozinha, licença, tá? Okay. E eles vão colocar. Então, não tem bom. nenhuma parte obscena, eu juro, tá? Não, tudo bem. Eu juro que não, eu tomei que... esse cuidado, tá? Obrigada! <risos> Ai meu Deus. Oi, tudo? <risos> O que, que é isso? É um joelho, uma cara. Ah, agora fez sentido. É. Tá bom, obrigada, gente. Canela, ô oh, Falco. Pô, Falco, hoje não tá sendo teu dia, meu compadre. Não tá sendo dia do meu parceiro, Fal. Não tô certo. Calma. O que, tá que é isso? Aqui. Ah tá, é o peito. Uhum. Tá bom. Ok, muito certo. obrigada. E beleza? Oi. Oi pessoal. O que é isso? Meu braço. Ah, abre. Tudo bom, obrigada. Então, eu imaginei ela mais ou menos da minha estatura, sabe? Mais ou menos da minha estatura, tipo. Ela perguntou a altura, ela disse que ela tinha a mesma altura que eu, tá ligado? Aí eu pensei, a gente já trocou a ideia junto, aí você começa a pré-moldar assim, né? E aí eu imaginei que ela fosse mais ou menos do meu tamanho compatível assim comigo, sabe? Laura, agora você vai ter que me dizer qual dos três que você mais gostou. Tô aqui do Ah, é difícil? É difícil, né? É demais. Ah, eu tô na dúvida. Qual tem, tem a dúvida entre um outro? Não. Sim. Sim, quais? Dois. Dois, quais são? É os dois últimos, a, a, a, o peito e o braço. Ah, então eu vou dar tchau pro Fal. Ah, tchau, Fal, Dei tchau pro Fal, galera. É, não tem uma canela muito, né? Porque eu peguei canela, né? Não sei se eu, se eu decidiria escolher alguém por uma canela assim, né? Mas é isso, né? Ainda mais eu tenho essa canela aqui, que não é a das melhores, né? Mas... E agora? É o peito ou é o braço? Pois é. Pensa, Laura, pensa. Trocar. Isso! Gostei. gostei! Gente, então a gente vai fazer o seguinte. Ela vai encostar no braço de quem ela já tocou no peito e no peito de quem ela já tocou no braço, beleza? Então tá, beleza. Meninos, de novo, por favor. Cadê? Oi. Ah, esse é o braço. Esse é o braço do peito. Posso tocar no peito também? Cadê o peito? Tá, beleza. Obrigada. <risos> que isso, gente? Oh. Tá. É, pode ser o... Ai. O último. O que eu toquei o braço, depois eu toquei o peito. Love drama. Me beijem. Pô, sinceramente, acho que me colocando no lugar dela, se eu tivesse lá, eu também não saberia o que fazer, sabe, eu ficar meio ali chutando, sabe, pô, não, não tem como imaginar alguém tocando no peito dela, sabe, é surreal, assim. Profissionalmente, é né? Sim. Cara, e pior que eu achei que eu tinha visto mais um clima de tipo, Não, vai nenhum mais. Prazerzão. Prazer, prazer. Né? prazer. É verdade, né? Sim. É e aí? Jeito. E aí? <risos> e aí, bora ganhar aquele prêmio? <risos> então, é. É... Junto, né? é isso, né? Ah, é isso, né? <risos> ah, né? ah por mim, esse beijo já ganhou prêmio. Faz acontecer vai acontecer já era? Ai, eu não sei. <risos> tudo bem, tudo bem. Então, mano, vamos, lá, vamos lá. E aí, o que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, tá? Beijo no meu. Meu Deus, agora eu joguei pra galera. E aí, a galera que vai... Adivinhar. Beijo! <risos> <risos> <risos> Que agora. É... E, aí, <risos> e aí, vamos ganhar o prêmio ou não vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos? Eu não sei, gente. Você <risos> tá em dúvida? É, tô. Você tá bem em dúvida? <risos> é, <risos> <que> era, <cara. risos> é, bem. é mais o lance mesmo de, de a gente ter se visto e não ter rolado a conexão visual/física. barra Vamos dizer. Porque na, nas ideias e até o lance de apalpar e tal, acho que. Pelo menos ela tava tipo. Uh, aí chegou na hora. Uh, aí eu, daí eu também fiquei. Uh, uh. E o que é a proposta da dinâmica, acredito eu? Que é justamente é, isso. isso. Às vezes, pensar, você pensar uma coisa, que às vezes acontece até em rede social, em Tinder, eu sei que não foi sua ideia, mas até o que acontece em, em tudo que tipo, envolve internet. A gente imagina uma coisa, às vezes é outra. Assim como às vezes é como a gente imagina mesmo, ah, foi exatamente como eu imaginei, mas, né, a maioria das vezes acho que acontece o que aconteceu aqui, de tipo, pro mal ou pro bem ser diferente do que a gente imaginou, sacou?